Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal digital, cripto digital IPT, hoje temos aqui mais uma sessão, hoje vamos ver aqui umas notícias lindas, eu ainda nem vi bem o Bitcoin hoje de manhã, estava a fazer umas coisas malucas, se calhar é melhor eu ver o gráfico primeiro, <risos> às vezes já foi ao zero, boas aqui ó, oh. um grande abraço aqui ao oh. Rui Pedrosa, Gabriel Matos, tem aqui o as duas pessoas são o número um e o número um. No <risos> chat. Ora, vamos aqui ver já agora. Vamos lá ver aqui o gráfico primeiro. Ver o que é que se passa aqui. Hoje de manhã reparei que ele estava a fazer a mesma retração. A ver se já recuperou. Aquilo não era bem uma retração. Aquilo não era mesmo era para subir. E subiu, hein E subiu mesmo. Mais acima, exatamente como eu tinha dito. Exatamente. Eu estava a dizer no chat de manhã que... Eu vou aqui partilhar o ecrã primeiro é melhor senão não estamos a falar a mesma linguagem <risos> aí eu oh tadeu mano, boa noite grande abraço aqui para o meu amigo tadeu men vim de convencer o tadeu a vir aqui fazer uma análise para <risos> bem vamos lá aqui partilhar a tela eu ia aqui diretamente para as notícias mas aqui isto ficou interessante isto ficou aqui interessante. Olha lá, estive a dormir uma beca e agora acordei. Hum, e está mesmo interessante partilhar a tela, compartilhar a tela. Sim senhora, sim senhora, isto está mesmo aqui do best. <risos> está mesmo aqui do best. Portanto, não é nada que não estava à espera, não é? Não é uma surpresa, mas nos dias de hoje isto está houve ali uma parte, eu quando vi isto aqui a descer, começaram a dizer, man, isto agora está a 50 50 <risos> isto, isto é difícil na gente acompanhar isto é difícil na gente acompanhar porque a gente não pode estar aqui à frente da tela 24 horas, não é? Uh, eu, eu de manhã, quando vi isto até que eu ali a falar com o Ivo e os nossos valores eram, os nossos valores eram idênticos Uh, eu perguntei a ela, então tá se um isto cair perguntei a então tá se um isto cair e isto está a dar quanto e fomos ver a FIBO é menos isto é um de quilómetros não dá para chegar lá <risos> eu ia ver um foi espera aí é isto man. é isto portanto estávamos assim estávamos assim eu disse olha isto, isto deve ir até ao zero até a FIBO 05 e ela foi mesmo man deixa ver aqui, já vejo, ainda não fez o C, pois era o que eu estava a dizer, ainda, ainda não fez o C, já vamos ver ali o C, já agora, a foi mesmo a 05 temos aqui grandes, grandes, olha este, este é do Tadeu, <risos> o Tadeu sempre a dar-lhe, oh man, tu, quando eu for rico eu vou te contratar, meu, <risos> Agora vamos aqui ver. Já agora eu até, eu até tinha perguntado aqui ao Ivo quanto é que lhe dava. E a gente tínhamos cenas idênticas, tínhamos valores idênticos. Agora não estou aqui a ver, agora não estou aqui a ver. assim isto a gente fala um bocadinho. Isto é não. Logo aqui, ué, ora cá está. É isso, não vale a pena também estar a ver. Olha. É assim, o que importa é que foi mesmo lá a 05 e que, e que veio para cima. Então a ideia, a, a ideia era.. A ideia era a continuação da boa noite aqui à, à nossa grande amiga Andréia Rocha. Um grande beijinho para ela. Aqui ao K16, D18, grande abraço para ele. João Barreiros mesmo. Vão sair aconchegando man, sentem-se aí confortavelmente. Arranjei uma bebida fresca. <risos> e, e curtam aí um bocadinho. Vamos curtir aqui um bocadinho o que é que se passa, o que é que o mercado tem para nos oferecer. E Então é assim, pelo que eu estou a ver aqui, isto enquanto eu dormia, aconteceram muitas coisas. <risos> Ora, portanto, desde que eu desliguei aqui o PC acho que eu não desliguei o PC eu é que me desliguei <risos> mas olha que interessante olha que interessante já o que é que eu estou a ver aqui eu ia aqui medir o range que isto fez mas já agora olha isto bateu ali quase perfeito nesta linha quase perfeito nesta linha e voltou para cima ou seja ele ainda chegou portanto o preço do btc isto está em euro vou meter em dólar o preço do btc olha aqui mas aqui não tem os riscos uh, na diagonal eu vou meter aqui em euro só um só um bocadinho para a gente ver aqui uma coisa Ora e tiro um euro btc era olha que interessante bateu aqui nesta linha diagonal como é que eu cheguei a estas linhas isto é fácil não é assim eu passei uma linha quem quiser fazer o mesmo passei uma linha nestes dois pontos mais pequeno, mais baixos e depois comecei a fazer clone clone clone clone basicamente é isto e ele começou a fazer linhas só que isto tem que se fazer numa escala assim mais pequena para conseguir com cinco ou seis linhas chegar lá acima e olha que interessante ele bateu ali quase quase perfeito e ainda passou um bocadinho para baixo mas tem graça que ele passou a fibo bateu nesta linha e foi ali que fez suporte para ir para cima. Deixa-me atirar aqui. A... Vamos pôr aqui em um dólar. E não há ali. Portanto, havia ali um suporte, foi rasgado. Mas o preço aguentou. Nunca vi uma coisa assim, meu. Normalmente, um suporte quando rasga, portanto, quando, quando o preço rompe o suporte, o preço cai. <risos> aqui não. Pelo que eu estou a ver, havia aqui um suporte de manhã. Já cá não está, porque estes suportes. São suportes, portanto, este suporte aqui grande, aqui que sobe É o tal, um suporte de retração que eu ontem falei E estes aqui que estão em azul Não sei se dá para ver aqui muito bem Está um suporte aqui Está outro aqui, outro aqui Depois para cima tem as resistências em vermelho eu até vou pôr aqui noutra cor Para ver se dá para conseguirem ver melhor Aqui em preto Assim, assim se calhar ver se Não, não se vê, não se vê tenho que alterar aqui a cor da, destes suportes para vocês verem como eu estou a ver. Portanto, basicamente, estamos cada vez mais longe aqui da, da, da trend line, não é? A trend line é aqui este risco vermelho. Uh, estamos quase a passar, portanto, a trend line está quase a passar aqui os 18,525. Eu fiz uma live a falar. Fiz um grande abraço aqui ao Ricardo Silva, mano. Man. Vocês somos maiores, mano. Eu hoje, eu, hoje, eu hoje pensei assim: olha, como a gente. 49%. Mas, mas olha, pelo menos isto ainda é bom. Um, olha, melhor eu falar sobre isto daqui nada. Isto são muitas coisas. Então, a gente já fala sobre isso. Pemos por partes. Agora o BTC. É interessante porque havia aqui um suporte de manhã. Havia aqui um suporte exatamente aqui, portanto um horizontal, não é este aqui, que este aqui nunca sai daqui, não é? Mas é interessante porque estava aqui um suporte de manhã e normalmente quando o preço se rasga, portanto quando rompe um suporte para baixo, é para o preço cair, nem que seja um bocadinho, nem que faça suporte mais abaixo, mas é interessante que ele rompeu, mas continuou a subir. E também está interessante que estas linhas que estão aqui na diagonal para a direita, não é? Isto, isto, isto, isto, isto é tudo Fibonacci, se nós carregarmos aqui para quem está a ver o vídeo e ainda não, não conhece este indicador, estas linhas aqui são, são linhas de Fibo, e olha que interessante, ele está aqui a reagir tão bem nestes pontos, meu, uma cena, isto é uma cena muito gira, isto está muito louco, Ora, vamos ver aqui, por exemplo, no diário Vamos ver como é que temos o diário Olha, o diário está uma coisa maluca, mano Olha bem O que é isto, meu? <risos> o que é isto, meu? Isto aqui, portanto, não é isto Isto aqui é do dia 4 Olha a vela do diário, mano Isto é um cotonete, meu Ouve, oh, nunca vi uma vela assim, meu. Olha, curto bem, eu vou aqui tirar tudo, só para ficar as velas. Olha, só para ficar as velas. Olha bem, olha bem a esta vela do diário, man Vocês sabem o que é que isto significa? Reparem bem numa coisa, olha. Neste momento, eu vou aqui aumentar em grande para a gente conseguirmos ver. Olha, sabem o que é que isto significa? Olha, curtam bem, curtam bem. Olha, está a acontecer. <risos> Ao vivo, olha, curtem. Tcharam. Tcharam. Isto, é, isto é o diário, hein? isto é o diário. Agora, curtam bem, é assim. Quando uma vela, quando uma vela puxa desta maneira para cima, isto, isto, isto é o que acontece quando bate, tipo, numa, numa trendline, estás a ver? costuma de fazer isto se forem ver lá treino trendline semanal as velas que estão mais perto da treino ficam todas assim ou seja o preço chegou mesmo a, até aqui mas depois a força compradora fez é tipo derreter mas ao contrário <risos> tipo não está a derreter está é a força compradora aí é que cena linda meu. olha curto só portanto a vela a, a força compradora conseguiu levar isto tudo até lá acima e agora está a tentar está a tentar passar do, deste nível desta vela para cima man. isto é bug isto é boa da é óbvio que esta vela ainda ficava melhor se ficasse sólida agora nem que fosse um bocadinho mas isto é diária, isto ainda falta falta uma beca para fechar man, isto está muito bacana é assim, isto está de longe portanto aqui foi o fundo desta vela foi o fundo desta antes disso já tínhamos aqui um fundo mais fundo estamos a ignorar estas duas não é porque se elas estivessem mais abaixo se elas estivessem mais abaixo tipo isto portanto é, é, é, é, é, é, é, é, é até aqui se fosse até aqui pá nós não podíamos ignorar porque isto eram velas que estavam mais abaixo mas a gente estamos a ignorar duas que estão mais acima que é uma coisa diferente se a gente passar um traço daqui para ali, isto está tudo a subir, portanto estas, estas três velas estão todas a subir, olha que interessante, olha que interessante no diário, meu e aqui o sinal do, do SPV, do SVP HD, olha só, isto só tem suportes daqui para baixo, olha já está a ficar azul, que interessante, meu. já agora, deixa lá ver a, a semanal, portanto aqui foi o fecho aqui é onde estamos portanto basicamente na semanal estamos aqui agora precisamente na 618 temos que contar contra isto tudo para cima meu temos que contar com isto tudo para cima meu portanto e o que eu estava a dizer de manhã no chat era uh, exatamente aquilo que disse ontem da, durante a live ou seja nós aqui fizemos um ponto fizemos aqui um ponto mais baixo e quando o preço subiu e quando corrigiu já não veio aqui ao mesmo nível já ficou na fibra em cima não é uh, e, e portanto isto os dois pontos mais baixos portanto fez uma fibra mais acima e aqui nos pontos mais altos pá, a gente a última vez viemos aqui a este nível não é e agora supostamente devíamos devíamos vir ou uma fibra mais acima e aqui no BTC dava 25k que foi a um, foi o target que eu dei foi o target que eu dei para um, que supostamente o preço devia ir mas há aqui uma coisa que eu estou a ver aqui agora entretanto formou-se aqui uma formou-se aqui uma resistência o que não quer dizer que não seja rompida mas é uma resistência, não é uma resistência qualquer não é uma resistência como estes, estes riscos vermelhos horizontais portanto, quando há um suporte destes ou uma resistência destas é mesmo uma resistência mesmo um suporte ao <risos> não é uma coisa qualquer para ser ignorada mas ok, vamos então ver aqui as notícias um, isto está muito giro, man, porque e depois cai e depois faz velas grandes sólidas está uma coisa muito gira mas tá mesmo, tá mesmo bacana se viermos aqui ao de uma hora uh, estamos num canal ascendente portanto no de uma hora ganhou aqui suporte caiu nem sequer se aproximou aqui da aqui da portanto nem da Trend nem do canal nem do suporte Isto a cena foi para cima e subiu duas fibas mesmo Duas fibras para cima, sim senhora, muito bem, mano. BTC está a ter um desempenho excelente, man. está a ter um desempenho excelente. Man. E até porque se a gente ainda formos ver bem, mano, 60%, eu acho que corrigiu 60% é, até hoje não é nada. Vamos ver aqui. E ela até podia corrigir 85% numa boa. Só que é tal coisa que nós falámos que tem tem que tem a ver com tem a ver com pá isto é uma trendline não é isto, isto isto é uma trendline com mais de 10 anos meu isto não é não é uma trend qualquer não é ora vamos então aqui ver isto também é muito interessante não é? aqui no 3 dias continuo a fazer aqui fundos mais altos e aqui o semanal vamos lá aqui medir já agora vou pagar aqui a indicators e agora vai já aqui me diz, já agora não é quanto é que isto coisa uh, uh, uh, uh, quanto é que isto já retraiu e ora 7449 tá good meu tá good isto até podia retrair 85% meu à vontade só que não. <risos> Dessa vez não, man. Please. <risos> Dessa vez não, porque aqui estamos perto de uma trendline. Se nós virmos aqui no semanal, é óbvio que a vela ainda mal abriu, não é? Estamos numa, numa terça-feira, não é? Estamos numa terça-feira, ainda falta quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Isto ainda pode rasgar e vir tudo por ali abaixo. <risos> vai suportes vai tudo à frente, <risos> ou então pode fazer exatamente o contrário, que é o que estamos à espera, que é ele está a fazer topos mais altos e pá, o cenário até nem está assim tão mal. Meu. Temos uma vela sólida, amarela, com o fundo mais alto, o topo ainda não está mais alto, ainda continua a descer, mas são coisas que são coisas que levam tempo. Eu agora vou aqui passar para as as notícias man, eu vi aqui uma notícia que eu fiquei parvo man, eu fiquei mesmo maluco da cabeça porque os gajos os gás estão a prever, reparem bem, eu não estou a ver mas é assim, a própria notícia explica como é que aquilo é possível, daí que deu origem aqui ao nome do, deu origem aqui ao nome do vídeo de hoje que é uma coisa exorbitante tipo o preço chegar a uma coisa até ao fim desta década já vamos ver essa já vamos ver essa notícia meu. agora agora eu vou aqui abrir já agora abre logo oh, oh, a Phoenix a sério já agora abre aqui já por acaso não são muitas notícias são só algumas uh, são só aqui umas 5 ou 6 coisas que eu pá, que vi e que, que gostava de partilhar uma delas é essa a <risos> falar é que isto vai parar não sei onde mas eles dão uma explicação é assim, não, eu não acredito naquilo não é? como é óbvio hoje não estamos preparados para aceitar uma coisa daquelas no entanto a explicação até é válida daí que pelo sim pelo não eu meti aqui a notícia porque até tem algum fundamento até tem algum fundamento venha a ser verdade ou não <risos> já é outra história venha a ser verdade ou não já é outra história Então vamos aqui partilhar é assim uh, portanto isto é uma é uma série de cinco notícias não não é muitas não é mas só algumas então é assim aqui a primeira que eu selecionei para a gente Diz assim, argentinos compram criptomoedas em massa após renúncia do ministro da economia. Eu achei isto engraçado, isto só é possível porque existe a cripto. Ou seja, se, se houvesse uma moeda fiduciária em que acontecesse uma coisa qualquer, as pessoas não podiam fugir para o lado nenhum. Ou seja, como têm o BTC, podem fugir, digamos assim, podem mudar as suas economias para uma outra moeda para salvaguardar uh, as suas economias. Eu, antes de ler a notícia, queria dizer o seguinte. Para nós, para nós que nós, entre aspas, é óbvio que nós somos todos iguais, há uns que veem as coisas de uma maneira, há outros que veem de outra, há uns que especulam, há outros que, que são contra a especulação, que eu não sei porquê, até porque o preço, o preço uh, para poder... Subir e descer tem que haver especulação, senão o preço era fixo, era uma. Ninguém comprava, ninguém vendia era uma stablecoin. Aquilo não não mudava do sítio. Ou seja, isso, isso de falar sobre a especulação até é uma estupidez porque Pessoas conhecidas falam nisso como se ah, especular fosse uma coisa má. Mas é assim, man, eles também especulam. Porque é assim, tu estás a comprar. Estás a comprar uma moeda, não é? Tu quando compras uma moeda, uma pessoa que fala de especulação, até ela não compra, até ela não compra Bitcoin também como os outros, <risos> e um dia não vai vender, <risos> é especulação ou não é? Mas enfim, e aqui que eu queria lembrar é o seguinte: epá, isto para a gente, isto eu falar sobre especulação porquê porque para nós especular, comprar, vender a um preço, comprar a um preço, vender a outro, é uma coisa. E outra coisa são estas pessoas em que o Bitcoin está a salvar vidas. O Bitcoin está. É como se fosse uma boia de salvação. Temos o caso do Brasil, a Venezuela, sei lá. É pá, países lá pô, que, que acabam em lá o Irão e não sei que e o Paquistão, e eles ali estão, e eles para e vão. Essas cenas. Esses países, mano, é pá, se não fogem à moeda, se não têm cripto, já não digo BTC, meu, qualquer coisa, seja o que for. Mas principalmente Bitcoin, não é? Uh, se não tiverem qualquer coisa, portanto, não é preciso o governo uh, decidir pôr a moeda como legal tender, não é? Boas, um grande abraço aqui ao, ao Picuano. É hey man, eu enviei-te um link, meu. Anda aqui. Anda aqui para o pé de mim para comentários, meu. <risos> eu estava aqui a dizer, eu enviei-te um link para, para o Telegram de manhã, man. Uh, entra aí, meu é o aqui o nosso amigo Pedro mano. eu gosto muito de fazer vídeos com ele porque a gente a gente a gente quando a gente dá por isso já vai é, viver uma hora já vai <risos> vai andando e como eu estava a dizer um, para nós vemos o BTC portanto somos europeus temos os nossos direitos adquiridos e não sei que estás a ver mas há países que estão a sofrer e estão para recebem um ordenado e de repente, aquilo que eles ganham no ordenado já não falam naquilo que estão a juntar há um ano ou, ou há cinco meses. Já falam tipo, recebem um ordenado e as coisas estão a aumentar com uma velocidade tão grande, tanto com a inflação, não é que não é transitória, e eles têm que salvaguardar em alguma moeda. E a cripto está aqui mesmo para isso ou seja, não só para especular, mas também para salvar e para, para ter uma utilização. Portanto, um, o DeFi faz o seu papel a nível de blockchain, tem um, grande, tem um papel muito importante em, em resolver soluções de várias coisas no mundo, e o BTC também tem o seu papel, pá, não da mesma forma que o DeFi, até porque cada projeto tem as suas características, não é? Mas o BTC é muito bom naquilo que faz, meu, tipo... Ah, isto há, pá, há pessoas que se não fossem o BTC não epá, estavam a perder constantemente o valor da moeda para nós ah isto não é reserva de valor eu comprei não sei quantos menos para estas pessoas não importa que esteja 20k uh, se eles comprarem é, tipo perdem menos do que estarem na moeda dele, deles e então a liberdade que eles têm assim que o ministro renuncia ao cargo lá na economia os argentinos desconfiados, man, mas é tudo para Bitcoin, que isto ainda vai dar o peito. Ou seja, já está a dar peidinhos, tipo, sabes quando vais a correr e fazes. vais a correr e vais. Yeah, é assim que está a economia da Argentina, vai a correr e vai aos peidinhos. E agora eles estão com medo que seja assim uma coisa mais forte. E então, epá, eu achei muito interessante esta notícia, porque isto é. pode-se dizer que é um use case, ou seja. As pessoas estão mesmo a usar o BTC para salvarem a pele. E então vamos continuar. Portanto, isto foi aqui a introdução. <risos> Argentinos compram criptomoedas em massa após renúncia do Ministro da Economia. Portanto, a população da Argentina temeu uh, piora na economia e correu para as criptomoedas. Após... O então ministro da Economia da Argentina, Martin Guzman, renunciar ao cargo. Portanto, ele disse: pia é, man, isto a economia está muito complicada, man. Eu já tenho aqui muita pressão, man. Sim. Olha, eu não eu dispenso, meu. Eu não, eu não quero isto, eu vou-me embora. <risos> passei o cara, meu passei a pastar outro <risos> E então. O Martin Guzman a renunciar ao cargo no último sábado o volume de negociações de criptomoeda no país vizinho do Brasil aumentou consideravelmente mostrando uma fuga da população para uma moeda sem relação com o governo local Tomem atenção isto até fez subir quem sabe estas velas uh, também não ajuda tipo agora que isto diz aqui isto foi uma grande parte da população mesmo aumentou consideravelmente mostrando uma fuga da população para uma moeda sem relação com o governo local eles não disseram Bitcoin disseram Bazar um pouco a moeda e então um, e então diz assim em uma carta pública pelo seu Twitter o ministro disse que segue confiando em sua visão e que deverá continuar trabalhando pelo futuro do país com a prof... ah, e ele diz aí eu assim com a profunda convicção e confiança em minha visão do caminho que a Argentina deve seguir, continuarei trabalhando, agindo por uma pátria mais justa, livre e soberana. Oh, man, sério. Então, olha lá. Espera aí, a ver se eu entendi que isto aqui não bate certo. Em uma carta pública pelo seu Twitter, o ministro, o ministro disse que segue confiando em sua visão. Oh, man, Então, a abandonou o cargo se o gajo abandonou o cargo, ele diz que está, com uma, está com, uma, com uma confiança, com uma convicção na visão dele do caminho que a Argentina deve seguir e basou tipo, se calhar, tipo, eu sei o que é que isto devia fazer mas como eu não posso, vou-me embora, não me deixam brincar, <risos> mas isto é estranho, quer dizer, ele renunciou ao cargo e diz que com, com, com a profunda convicção e confiança Em minha visão do caminho que a Argentina deve seguir Continuarei trabalhando Então renunciou Enfim, man, isto, isto são coisas man. Com a la profunda convicção e a confiança em minha visão isto, isto é o título, isto, isto é o coisa original Isto é o coisa original Por acaso agora já não tenho Twitter, mandei o Twitter em baixo Isto é... Hum, é a declaração, portanto, é a declaração original dele. Ok. Após saída inesperada do Ministro da Economia na Argentina, a população corre para criptomoedas. Com indefinições no governo de Alberto Fernandes, principalmente no setor da economia, a população argentina, desconfiada, <risos> acabou migrando com força para as criptomoedas. <risos> Eu gostei desta parte. De acordo com informações do Bat Times aí é o Bat Times, man. isto é do Batman a cotação das criptomoedas aumentaram em várias corretoras portanto, olha, curto bem, hein? de acordo com informações do Bat Times a cotação das criptomoedas aumentaram em várias corretora, e corretoras inclusive na Binance Argentina em outras corretoras como Lemon Cash a criptomoeda Tether, o SDT valorizou 11% em poucas moedas ou seja, se não fosse o BTC, estas pessoas não tinham que ficar agarradas à, à moeda lá do país deles. Sim senhora, isto, isto, isto pronto, eu chego, eu quis ir partilhar isto, porque isto teve a capacidade de mexer o mercado um bocadinho, foi aqui, epá, achei isto aqui muito interessante. Depois temos aqui uma notícia que foi partilhada aqui por alguém aqui na no nosso, no nosso, epá, tenho que ir aqui, espera isso é uma bequinha, dê-me aqui só um segundinho, <risos> só um segundinho, man. é muito rápido, dois segundos, e voltei, e voltei, Há aqui uma notícia, Há aqui uma notícia muito interessante que foi partilhada por alguém lá na nossa na nossa comunidade hoje. Eu não sei se foi o Sérgio, se foi o Tadeu, foi alguém que partilhou esta notícia e eu achei interessante hum, partilhar aqui. Portanto diz assim: autoridades fecham banco do Peter shift um dos maiores críticos do Bitcoin, portanto o pipo do Bitcoin devem estar todos a bater palmas devem estar todos <risos> porque o bacana este bacana dizia mal da dizia mal portanto é do BTC não é? dizia mal é do BTC e então o que é que aconteceu o shift argumenta que apenas gastou dinheiro com o banco tendo que investir 7 milhões de dólares para cobrir despesas que ainda segundo ele foram causadas por artigos negativos da empresa que afastaram clientes potenciais ou era seja como for esta perna andava a dizer mal do do btc e agora o btc pode salvar <risos> o btc pode salvar este bacana ou seja autoridades de porto rico suspenderam as atividades do aeropacífico Pacific internacional Bank. não tinha quinta-feira, tal banco foi fundado em 2017 pelo maior crítico reparem bem, não é um crítico qualquer, é o maior crítico <risos> o maior crítico do Bitcoin e defensor do outro, Peter Shift. portanto, segundo informações portanto, segundo informações o fechamento do banco estaria relacionado a uma investigação em andamento sobre uma vagem de dinheiro Ah, lavagem de dinheiro né então quem é que anda a lavar dinheiro é o Bitcoin ou é o banco caralho <risos> ah pois é o Bitcoin lavagem de dinheiro e ele lá no banco dele andava lá a lavar lá as notinhas <risos> que giro que coisa interessante né? portanto <risos> quer dizer como é que uma pessoa pode dizer mal do BTC e depois uh, tem um banco onde anda a lavar dinheiro man. pai isto é uma cena isto é isto é a mesma coisa com, Mac, com a com ir comprar a Luna estás a ver <risos> é uma coisa tipo que não é normal Isto estás a ver Ora hora que agir então diz assim eu vou repetir esta frase segundo informações o fechamento do banco estaria relacionado a uma investigação e andamento sobre a lavagem de dinheiro e invasão de dinheiro. Portanto, o dinheiro é invasão. Ah, pois é. Portanto, se fosse em blockchain... Se fosse em blockchain, já não havia esta invasão. Já não havia esta invasão. Porque as transações eram públicas, não é? Estavam lá registadas para sempre, não é? E então aí já não havia hipótese. Portanto, ficou provado mais uma vez... Ficou provado mais uma vez que... Para lavar dinheiro, o ideal o ideal é mesmo usar o Fiat. Portanto, o Fiat é que é bom para lavar dinheiro. E continuando aqui, muito rapidamente, que é para passarmos às próximas. Banco de Peter Shift é fechado. Ah, aqui uma parte. Através das suas redes sociais, Shift defendeu-se das acusações e afirmou estar tentando resolver o caso. Eu não sei como é que ele resolve isto. Entretanto, a comunidade do Bitcoin aproveitou a oportunidade para fazer chacota com o empresário. Tenho uma pena dele. Portanto, o banco de Peter Shift é fechado. De acordo com o um documento da Receita Federal dos Estados Unidos, portanto, isto não, é, isto não é fake news, isto é mesmo. Tem aqui o documento oficial, não é? Do bank shutdown. Eu disse que os bancos iam começar a fechar durante esta crise. isto ainda nem sequer quando as pessoas pensam que a inflação, ai, não, man, isto ainda não aconteceu, o que devia acontecer, ainda vai acontecer uma coisa que se chama hiperinflação, porque uma coisa é haver inflação em um país, que é o normal, antigamente não é? havia um país que estava lixado, pedia ajuda aos outros, os outros davam a mão ou não, e só que agora é mesmo global, mas vamos continuar de acordo com o documento da Receita Federal dos Estados Unidos o fechamento do Euro Pacific International Bank na última quinta-feira trata-se de uma investida contra a lavagem de dinheiro e invasão fiscal portanto estas pessoas já não há para uma coisa e afinal é, fazem exatamente outra portanto é, é tipo eles lá no banco andavam a lavar dinheiro e a fazer invasão fiscal e andavam a dizer mal do Bitcoin ao mesmo tempo Mais vão ir estar caladinhos. Em sua defesa, Peter Schiff Peter Schiff, fundador do banco Afirmou que foi informado da decisão Uma hora antes da conferência de empresa E até mesmo a mídia soube do caso Antes dele e dos advogados do seu banco Portanto, ele estava tão bem informado Que uh, toda a gente ficou a saber primeiro do que ele <risos> E ele era o corno Portanto, foi o, último, foi o último a saber E basicamente é assim, né e depois é assim uma pessoa quando é inocente diz assim eu estou inocente meu podem ver o que quiserem que eu sou tenha consciência livre sou inocente isto é um espíritos de uma pessoa inocente reparem bem os espíritos desta pessoa apesar de nenhuma evidência de crime <risos> já se chegou todo apesar de nenhuma evidência de crimes os reguladores de Porto Rico fecharam o meu banco de qualquer maneira e por questões de capital líquido lamento o ao Shift Ai my God bem isto está aqui uma coisa mesmo e depois o pipão do Bitcoin é é alinhado não é porque depois de Dona na cabeça olha diz assim o Bitcoin resolve isso <risos> o Bitcoin resolve isso mas que resolve isso como? e então conforme Peter Schiff, é um dos maiores críticos do Bitcoin a comunidade Bitcoin, não, é? não perdeu tempo e aproveitou para zombar do empresário notando a importância de um sistema descentralizado incensurável <risos> e, e disseram assim, se o dinheiro realmente se o dinheiro fosse realmente seu você deveria poder acessá-lo quando quisesse mas ele não é Portanto, em meio dezenas de memes sobre o tema o uh, uh, uh, uh? Em meio de dezenas de memes sobre o tema, outro usuário recomenda que Shift comece a usar um dinheiro que não possa ser confiscado por alguém que, que discorde das suas opiniões. Em outras palavras, o Bitcoin resolve isso. Ou seja, ele andou a dizer mal do Bitcoin, ao mesmo tempo andava a fazer lavagem de dinheiro e invasão um fiscal, o banquinho foi fechado. E a comunidade, que estava constantemente a ser atacada pelo maior crítico do Bitcoin, segundo esta notícia, não é? Acabaram por ser os bitcoinheiros a dizer ao menos. Olha, se estivesse arranjado, estás a ver, em vez de andares a dizer mal do Bitcoin, tinhas estudado um bocadinho, abrias uma carteira <risos> e guardavas lá qualquer coisa. agora assim, olha, vais-te queixar, ó oh, Tota. Oh, oh, oh, oh e pronto esta aqui foi a segunda notícia <risos> eu achei muito interessante eu vou eu, eu não estou a escolher a outra para o fim mas por acaso até vai ficar para o fim aquela que diz que o Bitcoin vai ao espaço mas é hey menos mas por acaso os argumentos são bons não é uma coisa qualquer daí que eu fiz ali o, o vídeo com a com aquele thumbnail uh, com aquele título porque aquilo é uma notícia, não sou eu que estou a prever essa. <risos> Porque assim, eu até acho muito difícil, eu, eu até acho muito difícil a gente conseguir chegar àquele valor. No entanto, os argumentos deles são fortes. Daí que eu já fico naquela mente, será que é, será que não é? A gente não sabe, mas os argumentos são fortes. Daí que eu, eu nunca ia pôr um thumbnail com um título de uma coisa em que eu não acreditasse, não é? Ora, críticos do Bitcoin se unem e criam a primeira conferência anticripto. Olha que coisa, olha que coisa tão útil. Olha que coisa, olha, isto é, man, olha, estes gajos, meu, deviam ganhar um prémio da utilidade. Para que é que serve, man, ob? para que é que serve, meu, hã? uma conferência anti-cripto, man? Diga-me lá, para que é que serve? Então não era melhor se juntarem uma conferência cripto? <risos> não tinha melhores resultados, mano. Críticos do, uh, do Bitcoin se unem e criam a primeira conferência anti cripto Olha, se o shift sentir sozinho já tem ali companhia. Portanto, podemos esperar que discussões mais profundas sobre o Bitcoin surjam no futuro, principalmente no âmbito legislativo. No, no Além disso, o grupo também debaterá outros assuntos como NFT ICOS. e Icos. Em como é que as pessoas que são anti cripto Vão debater assuntos como NFT e Icos DeFi e a chegada da Web3. Sinceramente, a chegada, isto já está assim, a chegada não acho que não está correta. A chegada da Web3. Ora, embora o Bitcoin seja tratado como uma religião por muitos, sendo fácil participar de sua comunidade, os seus críticos ainda sofrem para realizar debates sobre o tema. Por conta disso, um pequeno grupo está criando a primeira. Conferência para reunir as suas ideias Não devem ser grandes ideias Portanto, Isto é só para vocês verem que existem grupos A juntarem-se contra a cripto man. Muitos críticos do Bitcoin Nenhuma coordenação <risos> Olha que dizer Muitos críticos do Bitcoin E nenhuma coordenação Não se deixe de enganar Caso você pense que não existam críticos sobre Bitcoin Existem vários Incluindo grandes nomes Como Warren Buffett Bill Gates e Nassim Taleb Contudo, as suas opiniões são frequentemente jogadas em redes sociais E rapidamente rebatidas com uma comunidade forte Que também conta com bilionários e empresários de sucesso Portanto, eh, pá, não importa a opinião destas pessoas Para nada, zero Importa é o que cada um individualmente pensa Isso é que, já vou ver aqui mais desta notícia vamos passar à frente não gosto do tema Mano, como é que é possível haver Como é que é possível haver uh, Um grupo, meu Que se junta contra qualquer coisa Não importa se é cripto, Quer dizer, em vez de se juntarem a favor Olha, vamos fazer um grupo É, eh, mano, a favor de qualquer coisa, mano Vamos fazer uma cena de útil Vamos fazer uma cena que pá, pá, Que faça qualquer coisa, meu Que traga alguma utilidade, seja uma coisa positiva Não vão fazer um grupo anti-crypto, tem que ser uma coisa anti, tem que ser anti, tem que ser contra, tem que ser, não são capazes de fazer uma, uma, uma cena positiva, Pá, eu não sei como é que perdem tempo, é só desgaste, eu não sei como é que perdem tempo nisto, Mas temos aqui outra notícia também muito importante, uh, portanto faltam três, esta é mais duas, aquelas que eu considerei mais, mais giras, e diz assim, Facebook abandona a carteira de criptomoedas 9. Segundo o site oficial da empresa, o serviço estará disponível até o 1 de setembro, portanto os seus usuários precisam transferir os seus fundos para contas bancárias o mais, o mais breve possível. Ou seja, não é porque é o Facebook, não é porque tem milhões ou bilhões ou trilhões ou whatever, não quer dizer que não vá abaixo como aos outros, não quer dizer que não termine como aos outros, ou não quer dizer até que... Eles até podem-me dar ideias, querem fazer um novo projeto, aquilo até nem... Portanto, é que é assim, há várias formas de uma coisa acabar, portanto, não tem que ser necessariamente porque há um desastre, não é? pode acontecer até o dono legitimamente querer fazer outra coisa diferente, não é? portanto, eu não estou defendendo ninguém, estou a falar no geral, Uh, o dono pode querer fazer outra coisa diferente e abandonar aquele projeto. Portanto, para além de poder haver um desastre, um bug, um ataque, uh, sei lá, qualquer coisa, também há esta possibilidade, que é as pessoas desistirem ou fazerem outra coisa nova, whatever. E aqui, seja lá por que razão for, é assim, depositaram tanta confiança, uhum. não é? Depositaram tanta confiança porque aí é um uma cena, meu boeda grande, boeda guito e coisa, olha, vai-se a ver, olha. Portanto, os usuários precisam transferir os seus fundos para contas bancárias. <risos> o mais breve possível. <risos> o mais breve possível, é melhor. <risos> então diz assim, a meta, a empresa mãe do Facebook, anunciou o encerramento da sua carteira de criptomoedas nesta quinta-feira, dia 30, chamada 9. Portanto, esta, isto foi uma coisa... Isto durou quanto tempo? Eu nem sei quanto tempo isto durou, mas isto não deu para aquecer. Uh, previamente, portanto, 9, já tinha sido calibre, <risos> mudou os nomes. Ou seja, a carteira seria a principal ferramenta da stablecoin, amém Eu não confiava numa cena chamada DIM. Assim, dai é morrer. <risos> DIM, portanto, já estava aqui a dar a, a dica... Já estava aqui a te dar a dica pelo nome, que isto não ia lançar. Também conheceu, também conhecida como Libra, antes de ser renomeada. que eles gostam muito de fazer isto, é quando uma coisa, ou na imprensa, ou qualquer coisa não corre muito bem, Man, trocamos o nome, estás a ver, e é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ora, segundo a imprensa, a empresa, a empresa os seus usuários têm até o dia 1 de setembro, para sacar os seus fundos da Novi. não vou ficar agarrados. <risos> Ora. Uh, para sacar os seus fundos da Novi. Para as suas contas bancárias. Até ao momento. A carteira estava trabalhando. Com a stablecoin. Paxos. Do... Pai, man, agora isto é moda. É stablecoins. Man. É, está na moda agora. Tem que pegar aí umas quantas. Que é, que é para ver se. Ora. Apesar disso. A empresa de marca Zuckerberg segue tentando emplacar produtos similares como o MetaPay e uma carteira digital para o metaverso. Portanto, Meta abandona a carteira móvel. Portanto, Meta abandona a carteira móvel. Após abandonar a criação da Stablecoin, a Daem, devido à pressão regulatória. Pressão regulatória Uh, a Meta anuncia a descontinuação de mais um produto financeiro, a sua carteira 9, também conhecida como Calibre, antes de ser renomeada, portanto aqui, ele diz assim, à medida que continuamos a concentrar os nossos esforços na construção do metaverso, encerramos o piloto 9 declarou 9 em suas redes sociais, as tecnologias que desenvolvemos nos ajudarão, a construir novas experiências de pagamento para pessoas e empresas no metaverso. E pronto, já olha, mais uma cena que foi a vaguinhos abandono, abandono. Ora. Um gajo devia abrir uma cena. Um gajo devia abrir uma uma cena para moedas abandonadas, meu. Que era para uma conta dos abandonados. Vamos ver aqui as duas últimas notícias. Ora, eu queria pôr a outra na última, eu queria pôr a ah, Então tá a ir bem, portanto falta esta e outra. E então aqui temos. Então aqui temos quase quase para acabar. Olha, diz aqui o Tadeu. Temos que esperar pela criação de um grupo anti-grupos contra o Bitcoin. <risos> e yeah, vamos fazer um grupo anti-grupo vamos fazer um grupo anti-grupo contra o Bitcoin é mesmo isto era um grupo anti-grupo contra tudo meu tipo as pessoas deviam se juntar meu tipo passo vão gastar energia tempo e possivelmente dinheiro porque tempo é dinheiro não é é uh, pá juntem-se para uma cena que faça qualquer coisa meu não falta aí é problemas no mundo meu não falta aí é coisas para resolver meu. não falta aí é coisas que merecem a atenção de um grupo meu, para fazer qualquer coisa de positivo meu. agora um grupo anti qualquer coisa ainda por cima Bitcoin meu, ou escolham outra coisa para <risos> para ser anticristo <risos> olha se fosse um grupo anticristo <risos> Carazes, era o fim do mundo <risos> não, não. Bitcoin Price, olha, vamos, vamos pôr isto aqui em português. Vamos pôr isto aqui em português para facilitar aqui a, a cena. Portanto, preço do Bitcoin pronto para fechar o pior trimestre da última década. Epá, isto é verdade, mas não era preciso dizer desta maneira. Man. Isto é o tipo de notícia que uma pessoa que tem uma carteira com 40% ou 50% ou quem sabe 80% down. Uh, pá, uma cena destas fica logo maravilhada, <risos> fica logo aliviada, <risos> preço do Bitcoin pronto para fechar o pior trimestre da última década mas olha, por outro lado, uh, portanto nunca é bom, não é uma, uma queda nunca é bom, mas por outro lado se formos a ver a parte positiva para além de que para subir tem que retrair, como é óbvio, olha por falar nisso, por falar nisso Uh, há aqui uma coisa muito interessante Que é assim Assim como, por exemplo, as ondas do mar As ondas do mar, portanto Para haver um tsunami Para haver um tsunami Estamos a falar um tsunami É uma cena em grande escala São... são, são é uma onda enorme É uma onda gigante Só que para essa onda acontecer Essa onda nunca vem logo de uma vez O que é que acontece antes de um tsunami quem for para a praia e vir que o mar basou, <risos> o mar puxou todo para trás, basou, desapareceu. A seguir, quando vier, <risos> aí é que veio o tsunami. Ou seja, mesmo na natureza, existe este tipo de cenas, ou seja, antes de haver uma coisa muito em grande, existe uma... Há uma, há uma retração, até nos tsunamis, não é? Uh, assim como, olha, isso é isto, é na natureza, mas, por exemplo, não é da física uma mola, tu vais puxas para trás não é? estás a retrair a mola quando largas vai, vai com mais força portanto isto acontece na física acontece na natureza acontece em fibonacci acontece em, epá, em tudo e mais alguma coisa, incluindo as ondas do mar tem, tem fibonacci para quem estuda fibonacci sabe que, que existe as ondas do mar no ADN humano na, nos buzzes, nos girassóis, na... uma série de coisas. Continuando aqui, portanto, o Bitcoin abaixo de 20 mil significa que o ativo está prestes a fechar o seu silvestre mais violento. Eu gosto disto, porque por um lado é assim, é violento para baixo, Epá, imagina para cima. <risos> porque as subidas são superiores às retrações, supostamente, não é? E então, portanto, se retraiu aquilo tudo agora, agora vai ser bonito, vai ser a outra notícia a seguir. Ora, o Bitcoin mais violento a fechar o seu trimestre mais violento, como o Bitcoin continuando a sofrer movimentos adversos de preços e caindo abaixo dos 20 mil pela segunda vez em junho. O ativo está prestes a registrar o seu pior desempenho em cerca de uma década. É man, é, é, pá, isto não é totalmente verdade. Assim, isto não é totalmente verdade, porque. Man, agora agora tem que fazer aqui uma intervenção tenho que fazer aqui uma intervenção, <risos> aqui uma intervenção a, a favor da verdade não é defender o btc é a favor da verdade man. portanto está a dizer que na última década que isto foi o pior desempenho Olha eu não vejo as coisas assim eu até vou abrir aqui um coisa novo que é melhor para não estar aqui a desmanchar isto que eu já tenho nenhum efeito então é assim se a gente vamos a falar da última década Não é? Porque a notícia fala Ah, isto foi o pior desempenho da última década <risos> Não foi? Estava aqui Está aqui A uh, segunda vez o, atui, o ativo está prestes A registar O seu pior desempenho Em cerca de uma década Então vamos aqui ver se isto é mesmo verdade Portanto, a última década é uma última década, não me parece mal, quanto é que isto subiu afinal, pegar aqui na régua e pumba para cima, portanto, até agora, até agora, man, isto, foi isto até é um número, eu nem consigo ver este número, já me meter isto em grande, Ouve, estamos a falar de, espera aí que isto mexeu meu, Ora, estamos a falar de uma subida, já que falamos numa década, subiu 53 mil. <risos> 53 mil, 576. 56%. Ora, qual é o ativo, caraças? Qual é o ativo? A gente temos Netflix, Facebook, Amazon, temos tudo a peidar, com força. <risos> <risos> com força <risos> E temos aqui um ativo que subiu 53.576.56% Estás a ver? Man, isto é, o, é um desempenho mau man. Agora, retraímos ali um bocadinho Vamos aqui ver Vamos aqui ver, olha Vamos pôr aqui com esta Que esta aqui fica fixa A outra apaga-se, a regra apaga-se e agora vamos ver, portanto, isto é uma trendline. A trendline não foi rasgada. Agora imaginem, agora imaginem, aqui o que eu falo sobre a trendline. A trendline está a ser respeitada. Todas estas notícias que nós estamos a ver, é tudo acima da trendline. <risos> imaginem como seria se a gente rasgasse... Não pode, não pode. Não. Se a gente rompe esta merda, olha, a, a, a fé que já não é... Prontos é assim, quem conhece, porque é assim, o Bitcoin, o Bitcoin é um ativo que, quem acredita na tecnologia, quem conhece realmente o Bitcoin, quem estudou, quem estudou realmente o BTC, não é, compreende a tecnologia, hum, quando a pessoa hum, sabe o que é que realmente é o Bitcoin, portanto, a pessoa tem, tem uma confiança, tem uma confiança hum, completamente diferente não é do que uma pessoa que não que não um não conhece não é Ora, vamos aqui só fechar esta janela é hey, man. o que é isto meu <risos> o que é isto meu ó oh, mas já isto tudo aí. ai ai ai tá ali tela oh, já está Uh, uma pessoa que conhece o Bitcoin, uma pessoa que estudou o Bitcoin, uma pessoa que sabe o que é o Bitcoin, uma pessoa que compreende a tecnologia, a pessoa não quer saber da volatilidade, nem quer saber do preço. A pessoa só compra, a pessoa só compra Bitcoin, porque tem, tem uma confiança completamente diferente de uma pessoa que não conhece nada sobre o Bitcoin. E então, se nós temos um mundo, se nós temos um mundo com tanta com tantos problemas, porque ai agora o pior desempenho da década eles não dizem mais porque não vai mais 10 anos, não man, eu não, não acho que isto seja um assim, se nós tivermos em conta que o, que o BTC é pá, queríamos desde o lado de cima até aqui, man, isto desceu isto desceu desceu 75, não desceu aqui, 74% 74%, é assim, isto é o normal, meu. isto está dentro da normalidade, Portanto, isto está perfeitamente dentro da normalidade Não era normal, era ser ao contrário, era estar, é hum, pá, tipo, isto cair 10 vezes mais do que o que subiu Man, isto parece-me bem, meu. onde é que está aqui a normalidade? Eu sei onde é que está a normalidade a normalidade a normalidade tá aqui tá na notícia <risos> a notícia é que é normal portanto uh, na altura isto era a queda de 60% agora já vai mais não é mas isto é perfeitamente normal meu as moedas retraem podem até retrair 85 ou até 90% Há aí uma que já vai acho que foi a waves a retraiu 92 já está a subir meu o o fundo mais fundo já foi ultrapassado portanto não quer dizer que não haja ainda uma outra queda pode haver mas para já à data de hoje uh, tipo já não está no fundo mais fundo já está a subir mas desceu 94% e há aqui uma coisa que foi o que me fez aqui partilhar isto já vai ver se eu encontro que é a parte mais interessante Ora dados da coin glass mostram que a criptomoeda primária Caiu os 60%. Embora ainda há algum tempo a situação parece bastante terrível. Yeah, man. Falam disto como se fosse uma cena. E o ativo está perto de marcar o pior tri... trimestre. Pá, pá, pá, tudo bem, tudo bem. É justo. Tipicamente, é uma... o recorde anterior veio no quarto trimestre de 2018. Segundo o mercado, em baixa. Para o papá, não era isto que eu queria mostrar. Quando fundo. Há aqui uma parte há aqui uma parte que eu achei muito interessante e agora não estou aqui a ver quando fundo com a, com a criptomoeda caindo é para novos mínimos o, o, o, o número de analistas tentam fornecer uma nova visão sobre o assunto ah portanto sobre isto que está a acontecer os analistas que se calhar nem, nem sabemos que analistas são esses que estão a que estão a falar não é uh, dizem que estão a ver a cena Uh, portanto onde é que está aqui a parte que eu me interessava partilhar no canto oposto está ah, aqui está ah, aqui. Ah, tá aqui os estrategistas da Fundstart geralmente otimistas que geralmente são otimistas com o BTC reverteram as suas previsões de preço para o futuro de curto prazo do ativo o futuro no curto prazo, portanto, isto já não deve ser, isto deve ter dias, porque eles, se tiverem a ver o gráfico, não se forem bons analistas já não devem ter a mesma opinião, mas pronto. Uh, como tal, eles notaram que o Bitcoin poderia cair para 12.500, com uma previsão semelhante ao autor Rich Dad, Poor Dad, portanto, este gajo, olha, vem falar de uma pessoa, é, é como se isto fosse um gajo muito inteligente, ele é inteligente, ele é inteligente lá na área dele, é inteligente é na especialidade dele, ele até pode ser um grande especialista em economia, pá, tudo bem, ninguém lhe quer tirar o mérito, nem apagar o brilho dele, mas é assim, esta pessoa, estamos aqui a falar, o Rich Dead por Dead é um gajo, pá, eu, olha, eu digo isto, mas atenção, eu admiro o gajo, ele teve um cancro, ele venceu o cancro só com comida, ele arranjou algumas comidas que fez aquilo desaparecer, portanto, como pessoa como homem, ele é um grande, eu tenho uma grande admiração por ele, mas é assim a nível de criptomoedas não percebe, uma pizza, é mesmo assim porque, venho aqui falar há ah, uma previsão semelhante ao autor do Rich Dead Poor Dad Man, estamos a falar de uma pessoa que comprou o Bitcoin a 20k <risos> quando ele, eu estou a dizer ele tinha, um amigo, ele tinha um amigo que ficou agarrado nos 20k e o preço desceu 3,5 ou 5,5 ou depois para 9, etc e o gajo foi comprar ao amigo em vez de comprar ao preço de mercado <risos> estava muito mais barato foi comprar ao amigo a 20k, portanto isto demonstra logo que é uma pessoa super inteligente, portanto só por aí vê-se logo que ele pessoalmente <risos> comprou <risos> a mais do dobro do preço as primeiras moedas de bitcoin que ele teve na vida, portanto só aí vê-se logo a inteligência, portanto, vem com previsões e o caraças, mas eles pessoalmente não são assim tão inteligentes. E depois, uh, diz aqui também que no, no canto oposto, portanto, pessoas que têm outra opinião, uh, portanto, diz aqui, o autor do Rich, Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, disse que comprará mais BTC... Se cair para 11K, man, tens que agarrar... quer dizer? É meia que cena tripante, olha, curto bem. Quando ele estava a 5, 9, 8K, ele foi comprar o BTC a 20K. Portanto, quando estava, quando estava a metade do preço, ele foi comprar a um amigo que estava agarrado nos 20K. Ele comprou as moedas muito mais do dobro do preço. E ele comprou. E agora que está a 20K, que é o preço que ele comprou no dobro, portanto, o preço agora para ele já não está bom agora quer metade quer um desconto de 50% só por aqui ver se é que estas pessoas não pá, não tem nada dentro da cabeça meu. podem ser especialistas podem ser muito bons, tenho o meu respeito eu sou mesmo especialistas não naquilo que fazem, que dizem e o caraças, mas de BTC é mais um que não percebe, uma pizza meu. não percebe uma pizza este também dava um bom vendedor de chapéus meu. Com toda a certeza. E depois diz aqui. No canto oposto está o CEO. De Bifery, Bifuri. Bitfury, Bitfury, Brian Brooks. Ele não acha que o ativo. Portanto, eles todos acham. Isto todos acham agora. São todos especialistas. Um, ele não acha que o ativo vai disparar em breve. Pois a sua rede continua a ser altamente utilizada. Os analistas do GPM. tanto o Morgan, também compartilha uma visão semelhante indicando que o fundo já pode ser definido tanto já pode ter sido definido ou seja isto vem de encontro à minha previsão que eu deixei registada no trading view em que diz que hum, eu na minha previsão meti lá que eu, eu prevejo que aquele fundo seja o fundo mais fundo pá estou errado não sei vamos ver para mim não para mim é exatamente a mesma opinião portanto o GP Morgan é que tem a mesma opinião que eu não sei eu que tenho a mesma opinião que o GP Morgan <risos> a minha previsão tem uma data lá registada lá no trading view aquilo não dá para pagar. e agora vamos à última que é a cereja no topo do bolo man é esta aqui esta aqui é do caraças meu daí que fez-me fez-me fazer um título daqueles um, fez-me fazer um título daqueles man. Banco Central Europeu preparou regulamentação para cripto MCA em 18 meses essas novas regras se tornarão mais Desculpa Tenho que ver isto com mais calma Mano Banco Central Europeu Whatever Whatever man Vamos aqui ver então Aqui a cena que me fez fazer o título Fez-me fazer o título principal de hoje meu que é uma cena Epá, que isto é, olha, nem sei o que é que eu digo disto Olha, fiz um vídeo <risos> Fiz um vídeo à fala disto porque, epá, é uma cena que Isto custa, isto custa muito <risos> Custa muito aceitar isto Então diz assim, portanto, isto é a notícia principal Tem a ver com o título em que diz Como é que diz o título? Só para ver aqui exatamente Como é que eu escrevi Foi isto, foi copiado literalmente Portanto diz assim, Bitcoin a 12,5 milhões, Bitcoin a 12,5 milhões USD até ao fim da década. E eu meti, what the fuck? E era, eu fui pesquisar e olha o que eu descobri. E então a cena é assim, diz assim a notícia, portanto isto vem da cripto, a criptonizando.com e diz assim a, a, a inflação mundial está a caminho e o Bitcoin pode ser o salva-vidas e depois aparece aqui um grande um grande amonte de, de dinheiro que isto sugere que para comprar este frango é preciso este dinheiro todo tanto isto já aconteceu em muitas vezes na história e eu sou uma pessoa que estou sempre no grupo a dizer que o fiat portanto não há nenhuma moeda fiat que um dia não vá ao zero. E então, continuando, esta é muito interessante. Diz assim: vivemos um momento sem precedentes dentro da história monetária. E como diria o famoso investidor, investidor Michael Burry, reconhecido por prever a crise de 2008, uma, hiperinfla, uma hiperinflação de Heimar a nível global pode estar se aproximando neste cenário o Bitcoin pode ser um bote salva-vidas para quem deseja se proteger e vamos continuar para chegar mas como é que o Bitcoin pode chegar a 12 milhões e meio é simples eu não sei se acredito ainda estou a processar as coisas porque é pá é difícil a gente ouvir um preço daqueles eu ainda até há um tempo tinha ouvido aí não sei quem a falar que este a não sei quantos milhões e eu disse assim não man, não pode porque para o bit para uma unidade tanto uma moeda de Bitcoin chegar àquele valor que a pessoa estava a falar eu não sei se ela estava a falar um milhão ou 10 milhões ou 8 milhões é ou... pá tinha que haver um market cap maluco para que se fizessem as contas a guita necessária a ver no market cap para a moeda ter aquele valor Aquilo não era uma coisa que estava fora da... Portanto, não, não era uma coisa... Para mim, não era execuível. Mas depois de eu ver esta notícia, as coisas mudaram. Porque isto não tem a ver com o dinheiro a entrar no market cap. Tem a ver com outra coisa. Já vão perceber. Então diz assim... Nunca antes na história vimos um movimento tão coordenado... Reparem bem. Tem a ver com isto. Nunca antes na história... Vimos um movimento tão coordenado de impressão de dinheiro. Reparem bem, nunca vimos um movimento tão coordenado de impressão de dinheiro e desvalorização da moeda a nível global. Coordenado porquê? Porque são os países todos do mundo a imprimir. À exceção da Europa, que tem o Banco Central, mas o Banco Central está a imprimir, não é? Uh, portanto, isto é uma coordenação. Portanto, todos os países a imprimir ao mesmo tempo é uma coisa que não tem precedentes na história monetária portanto o dinheiro está a desvalorizar em todo o mundo ao mesmo tempo devido à grande impressão de dinheiro que vai injetar uh, novas novas notas imprimidas na na economia um, e, e, e, e, e diz assim é um, pá isto até custa <risos> vamos aqui continuar Vamos aqui continuar, assim. nunca antes na história vimos um movimento tão coordenado de impressão de dinheiro e desvalorização É man, isto é uma cena, isto é uma cena do caraças, man. isto até custa a ler, man. enfim Enfim, mas é assim, o BTC é o salva-vidas, é o bote salva-vidas diz aqui, <risos> olha é o bote salva-vidas <risos> mas, mas continuando, pronto, é assim Nunca antes na história vimos um movimento tão coordenado de impressão de dinheiro e desvalorização da moeda a nível global que governos têm o grande incentivo para desvalorizar, para desvalorizar a sua moeda para conseguir mais dinheiro e poder é algo factual. Agora a notícia vai dizer aqui uma coisa que eu já venho a dizer há muito tempo que é quando eles imprimem para resolverem os problemas criados pela impressão de dinheiro eles vão ter que imprimir mais quantias maiores ainda de dinheiro. Ou seja, aquilo não é uma coisa sustentável. Então é assim, se tu agora imprimes X, mas a seguir tens que imprimir mais, porque tu imprimiste isto assim, a seguir tens que imprimir assim, tens que imprimir assado, vais imprimindo, meu, vais chegar a um ponto que a quantidade para conseguir aguentar a pirâmide, isto é uma pirâmide, não é? Porque enquanto o dinheiro entra... Bina. E quando o dinheiro deixa de entrar, deixa de binar, porque o Fiat é mesmo uma shitcoin. Ou seja, é preciso grandes quantidades de dinheiro, cada vez maiores, para conseguir sustentar este esquema Fiat. E já vamos perceber isto aqui, olha. Há registros, há registros, que apontam para alta inflação e até mesmo controle de preços em impérios antigos. E dão aqui o exemplo. O imperador romano... O Dio, Dio Portanto, entre 244 e 331, Foi um dos responsáveis Um dos responsáveis Por adulterar as ligas metálicas das moedas romanas com cobra, Ou seja, ele tentava meter ali cobra no meio do ouro E posteriormente, repara bem Primeiro começava a meter cobra nas moedas Não podia imprimir Andava a meter cobre nas moedas. Portanto, a gente temos aqui uma tonelada de ouro. Se a gente meter aí 400, 400 quilos de cobre, pá, já ficamos com mais ouro. Não ficavam com mais ouro, mas ficavam com mais moedas. Amém? Isto não é sustentável. Eu tenho graça que eu venha falar do Império Romano. Que foi um grande império, meu conquistou para aí, sei lá o quê, para aí no mundo inteiro. E andou para aí a brincar às espadas, e o que depois acaba o império, devido portanto, a moeda deles, acaba por os destruir. Não é? E diz assim: portanto, foi um dos responsáveis por adulterar as ligas metálicas das moedas romanas com cobre e posteriormente obrigar, sob pena capital, que os preços fossem tabelados por força da lei. Ou seja, se isto fosse nos dias de hoje isto fosse nos dias de hoje era o governo a imprimir e depois metia uma lei menos os pretos não podem os pretos não podem subir hein? os preços não podem subir Pá, coitadas das pessoas e depois diz assim a tentativa como todas as vezes na história todas, todas todas são todas a tentativa como todas as vezes na história falhou falhou falhou falhou sendo um dos grandes motivos sendo um dos grandes motivos para a dissolução do poder centralizado do Império Romano ao longo dos séculos que seguiram qualquer semelhança com a Argentina não é uma mera coincidência que engraçado Puseram esta frase Qualquer semelhança com a Argentina Não é uma coincidência Ai o que raças A Argentina e o mundo inteiro E depois diz assim Isto ainda não acabou Isto ainda vem a melhor parte A hiperinflação de Heimann Portanto, durante os desenvolvimentos Da Primeira Guerra Mundial A República de a Atual Alemanha Portanto, hoje, aquilo que é a Alemanha uh, suspendeu o padrão ouro vigente e iniciou planos de impressão de dinheiro para arcar com os elevados custos da guerra. Portanto, estavam a pagar com papel. Vamos imprimir papel e damos-lhe papel. Pagamos com papel. Ouro não. Vamos tirar o lastro do ouro. O ouro é outra coisa. A gente não vai pagar com ouro a gente vai pagar com papel, o ouro é para a gente, <risos> ai o caralho, portanto, os durante os desenvolvimentos da Primeira Guerra Mundial, portanto, lá na Alemanha, os bacanos decidiram suspender o padrão do ouro, que era o padrão vigente, e iniciou os planos de impressão de dinheiro para arcar com os elevados custos da guerra, os resultados foram óbvios e desvastadores, como consequência, as pessoas foram obrigadas a substituir as carteiras, reparem bem, tiveram que substituir as carteiras por carrinhos de mão, <risos> por carrinhos de mão para transportar o seu dinheiro. Ou seja, este bacana que vemos ali na foto, possivelmente só vai comprar um frango, <risos> ou umas carcaças, mas tem que levar assim uma grande batalhada de papel, porque seja imprimiram tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro que o dinheiro que estava em circulação perdeu o valor e agora para comprar qualquer coisa é preciso uma data de dinheiro portanto um pão custa se calhar milhões, um frango custa se calhar bilhões portanto e o pessoal, o pessoal tem que se aguentar, né? tinha que andar ali de carrinho de mão portanto tiveram que substituir as carteiras por carrinhos de mão eu até já tinha falado boa noite aqui ao legend boa noite uh, eu até já tinha falado aqui na, na no digital aqui no, no canal várias vezes sobre a Alemanha que eles até chegaram a imprimir em bocados de madeira porque eles já não tinham papel para imprimir tal, tal não foi a, a força daquela impressão mas isto isto é uma realidade isto foi uma realidade e isto é o que a história do dinheiro nos diz é não há nenhuma moeda fiat sem lastro nenhum em nada que não vá ao zero meu, a imprimir até ao caraças como é que alguém pode a, a acreditar ai mas os Estados Unidos vou salvar o dólar mas vou salvar o dólar quê mano então, olha lá imprimem para caraças aquilo não tem lastro em nada como é que vão salvar o dólar <risos> Mano, o dólar não é uma exceção, meu. Todas as moedas fiat foram à vidinha delas. Porque a impressão não para. é ao menos que parassem, meu. Que parassem que já era mal, Mesmo assim, que já era mal, Mas eles não param, meu. Eles estão sempre... É, é mesmo até arrebentar. Ou seja, estão a roubar as pessoas. À medida que estão a imprimir, estão a roubar as pessoas, meu. Como é que um gajo chama isto? Um sistema democrático em cavotes e coisas para dar ilusão que um gajo é livre e tem escolha, quando andam a roubar as pessoas em todo o mundo, nos países todos fazem isto, imprimem, meu. Quando imprimem, estão a roubar as pessoas. Como é que podem chamar a isto um sistema justo? pá sinceramente, mano. Continuando. Os resultados foram óbvios e devastadores. Como consequência, as pessoas foram obrigadas a substituir as carteiras por carrinhos de mão para transportar o seu dinheiro. Portanto, este é um exemplo aqui deste senhor. Oh, oh Manel, vai lá e comprar duas carcaças. Espera aí que eu vou encher o carrinho. E agora, imagina a caixa registradora. Imagina. Imagina a caixa registradora. Como é que será a caixa registradora, mano? Que grande cena. Mas isto, isto, isto, isto foi uma realidade, não é? É esse tipo de cenário que diversos renomados economistas estão apontando para um futuro próximo. Caso uma mudança radical na política monetária mundial não ocorra, daí que eles querem correr já rápido, querem deixar, como este sistema está a peidar, eles querem correr muito rapidamente para o, para o digital antes que isto chegue... A este ponto, não é? Porque no digital, <risos> o digital não é completamente diferente, não, é? não tem que gastar dinheiro em impressão, tem o dinheiro que querem, <risos> é muito mais barato. E aqui é assim: agora ainda há um custo, porque para imprimir dinheiro também tem que se gastar dinheiro, tem que se gastar tinta, papel, impressoras e um leva tempo. E o caraças, e quando for ao digital, meu amigo, carregas ali, aquilo é um dashboard. São dígitos num dashboard, não tem valor nenhum. É dígitos num dashboard. Oh man, isto aí tem seis zeros. Metei mais um. Tumba, está feito. Olha, bacana. Temos uma... Se calhar mais dois zeros e nem ficava melhor. Olha, bem pensado. Bem... Tum, tum. Olha, mas se calhar a guerra. A guerra. É... Olha, metei mais três zeros. Tumba. Man, e aquilo é uma, é uma, é uma... É uma... É, vai ser uma palhaçada. Mas pronto. Ora, uh, é esse tipo de cenário que diversos renomados economistas estão apontando para um futuro próximo, caso uma mudança radical na política monetária mundial não ocorra, portanto, ou há uma mudança rápida, mas é assim, também não há nada a fazer contra aquilo que já está feito. Pode-se é fazer contra aquilo que ainda não aconteceu. Agora, a merda que está feita já não há maneira de... é isso eu vejo aí anúncios na televisão e não sei o que. Ai, vamos combater... Os preços altos. Man, não, não, não dá para combater uma coisa que está feita. Até olham lá. Imprimem, metem dinheiro na economia. Diminuem o valor do dinheiro por, por, por, mais, por mais notas. Portanto, o valor que havia em 10 notas agora há em 30 ou 40 ou whatever. E querem combater como? Querem combater como? Man, isso é mesmo programas de televisão e anúncios mesmo para... Para, para, para quem não conhece para quem não sabe como é que o dinheiro funciona e diz aqui então um, caso uma mudança radical na política monetária mundial não ocorra e dada as peças do tabuleiro esta parece ser uma possibilidade mais improvável ou seja, haver uma mudança na economia que terá visto será uma cena mesmo improvável estamos a chegar ao pé de onde a gente queria o agregado monetário é um stock money métrica menos abrangente para o M2 e M3. Portanto, isto basicamente é o seguinte. Eles são espertos. Se eles fossem usar a mesma métrica que usavam há 10 anos atrás, ou há 15, ou há 20, ou há 30, uh, isto ia dar uns dados, uns resultados muito malucos. Até eles fazem o quê? Para eles conseguirem pôr um resultado mais sexy, assim, tipo, aparentemente... É, não é bom mas também não é assim tão mal portanto para fazer as coisas parecerem que é uma coisa mais prontos mais está-se bem então eles fazem o que mudam as métricas <risos> mudam a forma como como como é. se mede este tipo de coisas eles mudam então vão, vão mudando as métricas que é para o gráfico parecer que está com o gráfico está para ser mais bacana ou seja assim Uh, metricamente desabrangente com o M2 e M3, que é do dinheiro em circulação da economia americana, apresentou um gráfico exponencial do ano 2020. E o, o que é que nós vemos neste gráfico? Portanto, isto é um gráfico que está, man está mesmo ali a fazer cavalinho, não é? Está ali a fazer cavalinho, e a gente sabe qual é que é o resultado disto. É nas shitcoins, quando chega lá, lá acima e começa assim a fazer. A, está assim começa assim a fazer a curva <risos> e a gente já sabe depois é estás a ver isto está assim está está lindo está lindo esta medida sem precedentes se iniciou em março de 2020 conforme a acentuada depressão no mercado de ações e na economia global se iniciaram menos como é que a gente chegamos aos 12 milhões e meio por cada Bitcoin calma que estamos mesmo aqui já a chegar <risos> estamos aqui mesmo já a chegar. Então diz assim: e assim como nos desenvolvimentos da grave crise de 2008, os bancos centrais retomaram os pretos de afrouxamento monetário e compras de ativos apelativos pelo Federal Reserve, de Quantitative Easy, que é o aí com o objetivo de parar o sangramento dos mercados que provocaram trilhões em perdas. Portanto, basicamente, basicamente a, a economia estava parada a economia estava parada, eles estavam a imprimir e, e os mercados estavam a bater recordes e mais uma vez os governos conseguiram os seus objetivos, as bolsas voltaram a bater novos recordes, portanto numa economia que está toda marada, não é aquilo, batia recorde, bem aqui não há não há à borna, ou seja, aquilo que estava a acontecer, que a economia estava toda lixada e que estava tudo a bater recorde a fatura a fatura disse está a vir agora a fatura disse está a vir agora ou seja eu gosto muito desta frase mais uma vez os governos conseguiram os seus objetivos como sempre as bolsas voltaram a bater novos recordes um atrás do outro, mesmo com, mesmo com indicadores macroeconómicos <risos> como o índice Warren Buffett, apontando para a intensa sobrecompra por parte dos mercados de ações, ou seja, que eu estava em sobrecompra e continua a subir, e continua a subir, e continua a subir uma maravilha, não lembra-me disso. A grande questão é até quando. <risos> eu que estava tá aí. Olha. A grande questão é, e é esta, é a grande, esta, esta notícia é, é, é de grande importância. A grande questão é, até quando e onde os governos seguirão injetando toneladas de liquidez na economia na tentativa de parar uma das maiores correções de mercado da história? Vou repetir, a grande questão é, até quando os governos seguirão portanto vão vão seguir ou conseguir injetar toneladas de liquidez na economia na tentativa de parar uma das maiores correções de mercado na história eu pergunto até quando <risos> quando o vídeo terminar deixem aí nos vossos comentários escrevam lá embaixo nos comentários depois o que é que vocês acham depois sobre isto escrevam lá aí no site para eu, para eu ter uma, eu gosto de ouvir as vossas opiniões, sobre aqui, a grande questão, até quando meu, até quando, porque assim, se eles têm que imprimir cada vez mais, há de chegar a um ponto que já não vai ser mais possível, não é, porque a grande questão é, até quando os governos vão conseguir injetar toneladas de liquidez, não é, toneladas de dinheiro, na economia na tentativa de parar uma das maiores correções do, de mercado da história. Né? Eu gostava quando o filme terminasse que vocês uh, fizessem aí uh, a partilha da vossa opinião sobre isto. E continuando. Uh, para Robert Breedlove, executivo-chefe da Paramax Digital. Portanto, chefe da Paramax Digital, este cenário é um caminho sem volta, portanto, isto não é só para eu, qualquer pessoa inteligente percebe que isto é uma coisa que não há volta a dar, é tipo, vais naquela direção já não vens. <risos> portanto, a expansão da oferta, isto está entre triagem, portanto, isto é uma cena dita por ele, a expansão da oferta monetária é regida por uma lei, é chamada lei da emissão e de depreciação acelerada. Quanto mais dinheiro você imprime, mais dinheiro você terá que imprimir posteriormente. Que é aquilo que eu venho a dizer, já há, desde o início do canal, quando eu falo em dinheiro Fiat e impressão de dinheiro, cada vez que eles imprimem, tem que imprimir cada vez mais. tanto a expansão da oferta monetária é regida por uma lei, que é a tal lei que cada vez tem que ser mais. Portanto, é a lei da emissão e depreciação acelerada. Quanto mais dinheiro está aqui quanto mais dinheiro você imprime mais dinheiro você terá que imprimir posteriormente apenas para manter o sistema a funcionar para conseguir manter esta palhaçada eles têm de conseguir continuar e continuar então é assim já estamos a chegar aqui à parte dos 12 milhões e meio mas antes de chegar lá eu não quero estar aqui a fazer esse espaço eu não gosto de expanso, mas isto é importante que isto é importante falar tanto vamos ver o dólar vamos ver o dólar e o que é que a gente vemos aqui no dólar ou seja o dólar o dólar no longo não é no semanal tá assim não é até quando é que isto vai ficar assim metam -me aí nos vossos metam -me aí a vossa uh, a, partilhem a vossa opinião nos comentários pá eu quero ouvir a vossa opinião <risos> quero ouvir pessoas inteligentes Digam-me aí nos comentários quando o filme terminar Porque eu acho que agora quando a live está em andamento Não se consegue fazer comentários Mas digam-me até quando Até quando é que isto vai acontecer? Até quando? Na vossa ideia Portanto, se eles têm que imprimir cada vez mais dinheiro não é Se eles têm que imprimir cada vez mais dinheiro Até quando é que isto vai... Até quando é que isto vai é, é, acontecer, não é? isto um dia vai ter que porque isto é uma coisa que não é é uma coisa que não é sustentável não é isto vai chegar a um ponto que eles já não vão conseguir imprimir o dinheiro suficiente para para conseguir manter as coisas a, a binar não é isto aqui isto já deveria ter morrido mas pronto há aqui uma grande resistência há aqui uma grande resistência Aqui no dólar, que ele não consegue passar daqui, mas é engraçado que ele agora há pouco tempo conseguiu rasgar isto. Mas foi só, pois é, está mesmo encostado. Olha, está mesmo encostado à resistência. Que interessante, meu pá. Olha, vai rasgar para cima ou vai mesmo para baixo. <risos> só duas hipóteses. Ele está mesmo ali num limite, meu. Por é que o BTC está mesmo e o dólar está num limite para cima e o BTC está num limite para baixo é assim man é assim que o btc até o final da década vai vai chegar aos 12 milhões man. é isto é isto fazer é fazer isto. Olha, quando a gente vir isto assim quando a gente vir isto assim ora ora, é assim quando a gente virmos isto assim <risos> mas olha vou dizer uma coisa antes antes do dólar para edar, há muitas moedas que vão pesar primeiro quando vocês começarem a ouvir Olha a moeda do país não sei que foi a viola agora foi a do não sei que o dólar não vai ser a primeira vai haver outros primeiros vai haver sinais o dólar o dólar e o euro serão as últimas isto se a gente conseguir se eles não conseguirem pôr o sistema de de digital que eles querem pôr é assim óbvio que já os cartões visa mas eles querem fazer outra coisa Querem, querem fazer um sistema diferente Continuando e para acabar aqui A nossa notícia Que é a parte mais interessante Vamos ver aqui assim Portanto já vimos aqui Que é preciso mais dinheiro Para, para continuar a suportar Portanto basicamente resolver os problemas Criados pela impressão de dinheiro É preciso imprimir mais dinheiro E diz assim Espero que a expansão United States Ou US Dollar M2 sob United States espero que a expansão do SM2 dobre novamente provavelmente nos próximos quatro anos e então espero dobrar novamente a partir daí estaremos ao ao norte de 100% da expansão É hey isto é isto é muito dinheiro meu assim é muito dinheiro mais 100% agora reparem só os valores eu espero que muitas das moedas internacionais mais fracas entrem em colapso em relação ao dólar durante esta transição devido à expansão da oferta de moeda agora reparem bem de 100 trilhões man é boa de 100 trilhões de 100 trilhões reparem bem de 100 trilhões para 1250 trilhões Hã? 1250 trilhões ou seja, isto nem é 10 vezes mais. Isto é 12 vezes e meia mais. Ou seja, uh, ele diz aqui que há moedas em relação ao dólar durante esta transição que vão mesmo dar uh, de, de 100 trilhões para 1250 trilhões. Portanto, e o Bitcoin, no meio disto tudo, o Bitcoin será avaliado nominalmente 12, 12 milhões... 12.5 milhões até ao final de, da década isto porque porque o dólar peida o BTC sobe mas depois há aqui uma pergunta que eu deixo aqui no ar então é assim o Bitcoin vai ficar uh, o Bitcoin vai ficar a 12.5 milhões de que se o dólar não vale nada 12,5 milhões até ao final da década, mas 12,5 milhões de dólares, nessa altura os dólares já não, já não valem aqui um que valiam, é assim. Isto é bom, sem desistir o euro, porque a gente troca depois os 12 milhões e meio por euro, não é? Porque eu não estou a ver, meu, porque é assim, isso é a mesma coisa que tu teres. Imagina, estás num país em que um pão custa... Milhões, não é? Porque a moeda está toda marada, não era a primeira vez que isso acontecia, uh, pá, se tu tivesse uma coisa que vale a milhões, aquilo não é assim tão uh, tipo os milhões já é um padrão, tipo, existem notas de países que imprimiram tanto que aquela nota é de milhões, isso, isso é uma coisa que pá, isto é difícil de, de assimilar, tem que ser dia a dia, passa um dia, passa outro dia, o gajo vai assimilando as coisas porque é assim. Isto de facto faz sentido, porque reparem numa coisa, se a gente tínhamos 100 trilhões de dólares em circulação e vamos passar para 1250, aliás, já não deve andar longe, 1250 trilhões, portanto, até ao final da década, o Bitcoin faz sentido, o Bitcoin faz sentido ficar em, em 12,5 milhões, só que nessa altura não é 12,5 milhões de agora, <risos> já é 12,5 milhões de uma moeda que vão, vale, não sei, vamos ver, não sei. E diz assim, o salva-vidas Bitcoin já ocorreu diversas vezes na história do dinheiro, virar pó, perdendo completamente o seu valor em um curto espaço de tempo, e a última coisa que é desejável possuir neste momento de crise é moeda corrente sem qualquer tipo de lastro. Portanto, é uma coisa que não importa mesmo é o fiat. Em épocas anteriores, a melhor solução seria de proteger através da, da comprador ou terras. As pessoas para se protegerem contra a inflação compravam ouro ou compravam terras. Não havia criptomoeda, não é? Mas agora temos a possibilidade real de testar a nível global um ativo tecnológico completamente sem precedentes portanto não à toa repara bem eu nunca vi esta palavra numa, numa notícia à toa não à toa a alavancagem do Bitcoin tem sido chamada de nova corrida do ouro visto que o cenário económico levou ao colapso de diversas moedas durante a primeira guerra parece estar retornando e com ele na busca de um ativo escasso exatamente temos que portanto o Bitcoin é escasso será onde há escassez que nós podemos fazer a nossa reserva de amor uma inflação superior a 50% pode ser um catalisador final para a adoção em larga escala do Bitcoin ou seja isto era uma notícia na altura não é uh, quando um ativo desce 50% é como quando nós vamos ao supermercado e vemos uh, o azeite as batatas a carne ou, se, tipo se tiver a 50% o que é que a pessoa faz a pessoa bora lá ver <risos> um gajo vai assim a passar na rua, olhar assim para o lado, aí hey, man, 50%, bora lá ver, um gajo vai logo ver, é man, tu até podes não precisar daqueles ténis, ou daquela garrafa de azeite, ou daqueles sapatos, ou daquele casaco, man, são 50%, e então é assim que a mente humana funciona, e eles dizem aqui que Uh, quando quando há uma inflação superior a 50% tanto quando o fiat começa a, a, a, tipo desvaloriza para metade não é e depois ainda por cima temos as criptomoedas com desconto do caraças a 50 a 70 a 70 a 80% mais baratas as pessoas vamos lá ver <risos> vão lá ao vão lá, ao, lá aos gráficos não é? Man, isto, isto está tudo em desconto meu. isto é assim uh, isto não é, não é um conselho financeiro como é óbvio não é? mas uh, epá, é assim não há dúvida alguma não há dúvida alguma que uh, isto são tudo preços que estão a preço Xuxa isto está mesmo a top Xuxa ou seja, uh, houve pessoas que não tiveram medo de entrar nos 60k Houve pessoas que não tiveram medo de entrar nos 50k Houve pessoas que não tiveram medo de entrar nos 40k Estavam a gritar by the deep E que daqui não passa Que o suporte é forte Havia pessoas que compraram nos 30k Para by the deep Man, eu até meto pena Porque eu gosto muito, é da comunidade de bitcoin É uma comunidade muito louca um, E deu-me pena porque quando aquilo subiu pós 20 Houve um pumpzito no fim de cair não é antes de cair e depois nas redes sociais a gente via eu agora já não tenho eu mandei abaixo a minha conta do Twitter mas na altura via 30k pá <risos> tipo é agora vamos ver e depois o preço veio para ver eu até me deu pena porque do dia a seguir não, não se via nada tipo pá, as pessoas ficaram desmoralizadas e começaram -se a se habituar à nova realidade não é mas é assim eu também sempre disse uh, eu sempre disse que isto ia acontecer desde Janeiro que nós vinhamos cá abaixo cá cá E a EMA, e o BTC de facto está ali a perder está ali a perder força Tanto eu já mostrei isto aqui já em alguns vídeos tanta gente se passarmos aqui uma onda destas isto é uma onda que faz isto não é a gente vê que o BTC fazia aqui e estava aqui a servir de suporte e agora está a servir de resistência, portanto, isto era mesmo inevitável. Não havia forma de, de nem era mesmo para evitar, porque isto é uma coisa que é mesmo saudável não é bom, mas é saudável para o mercado. Porque quando há estes descontos, aqui sim podemos vir aqui buscar liquidez. Porque as pessoas, quando vêm as coisas em desconto, vão ter tendência a comprar mais quantidade e essa quantidade de dinheiro tem que ser suficiente daí que há uma acumulação tem que haver uma acumulação suficiente para levar isto tem que haver uma acumulação suficiente para levar isto para cima só que há um problema o problema é que agora o mundo está, está a atravessar uma uma crise mundial e não é preciso não é não há aquilo que é necessário que é dinheiro é sim, dinheiro há, tem que haver vontade dos grandes de comprarem muito. Mas também cá está, uh, está a tal situação que tem a ver com a notícia. Ou seja, neste caso, não é necessário entrar dinheiro no market cap. Basta o dólar peidar, basta o dólar descer, que o valor das moedas vai logo, automaticamente subir, não é? Porque são pareadas todas em dólar. Portanto... Uh não há não atual uma vancagem de Bitcoin tem sido chamada da nova corrida ao ouro visto que o cenário económico levou ao colapso de diversas moedas durante a primeira guerra parece estar retornando e com ele a busca de um ativo escasso portanto é necessário procurar um ativo escasso para prata ouro Bitcoin por exemplo uma inflação superior a 50% pode ser o catalisador portanto que a inflação uh, fica ainda superior a 50% ou seja que o dinheiro passa a valer a metade daquilo que vale pode ser o catalisador final para a adoção em larga escala do Bitcoin ou seja isto pode ser o catalisador com uma adoção maior em grande escala ou seja existe uma coisa positiva no meio desta coisa toda ou seja o mundo não está bem as empresas estão a sofrer as famílias estão a sofrer no entanto tudo isto pode ser usado para uma coisa positiva portanto Uh, com, a, com, com uma inflação ainda superior a 50% pode ser aquilo que nós precisávamos para que fazer com que haja uma adoção mundial na corrida a um bem escasso que neste caso é o Bitcoin prata ouro Bitcoin terra já quem compra casas mas nesta altura não é bom para, para comprar casa portanto uh, e depois diz assim visto que este cenário apagaria completamente quaisquer quais riscos envolvendo a volatilidade portanto aqui não havia risco de aqui não não ias comprar a, a 60k aqui não ias comprar a 60k já ias comprar a um preço a um preço a um preço top Xuxa e então diz aqui o Nuno diz aqui o Nuno Rodrigues se o Fiat vai para dar se calhar é, é, é ter um Mercedes man yeah, né isso é é assim Uh, é sim, tipo a inflação Mas isto é verdade é, Com uma inflação superior a 50% Isto faz todo o sentido Pode ser o catalisador final Para a adoção Em larga escala do Bitcoin Portanto, se o problema É no mundo em geral O mundo em geral vai correr Para um bem escasso Para a torre Bitcoin Visto que este cenário pagaria completamente Quais que é os riscos envolvendo a volatilidade e continua assim o que você pensa sobre esta possibilidade não é e diz aqui aqui esta parte não é uh, eu espero diz aqui eu espero que muitas das moedas internacionais mais fracas entrem com lápis em relação ao dólar durante esta transição que era aquilo que eu estava a dizer que é antes do dólar peidar a outras que vão peidar primeiro e aí já vão começar quando começar a, a quando cair a primeira, aliás, não é a primeira porque já houve países que a moeda deles já foi à vida, não é? Mas quando, quando for a próxima e a próxima e a próxima, as, as pessoas aí depois já abrem o olho. Portanto, devido à expansão da oferta da moeda, de 100, milhões, de 100 trilhões para 1.250 trilhões, o Bitcoin será avaliado nominalmente em 12,5 milhões até ao final da década. Man, vamos ver estamos em 2022 não é vamos esperar oito anos meu é se estiver a 12,5 milhões basta ter uma pequena fração de 0,001 ou qualquer coisa já ficava ali muito em é números ficava nem muito em é números porque depois é o problema é que portanto o dólar desvaloriza faz subir o BTC o BTC ficava valer muitos milhões de dólares, mas o dólar está desvalorizado. <risos> Para volta isto é, isto é, isto é complicado de, de assimilar. Um, e pronto, olha, vamos checar por aqui. Espero que tenham gostado destas notícias. Aqui, estas notícias foram, foram, foram muito interessantes. Os mercados aqui também estão a ficar aqui muito interessantes aqui aumentar aqui o semanal para a gente despedir aqui do BTC pá, o semanal é? esta é a melhor vela do semanal desde a queda lá lá, lá de cima do histórico é? é assim é assim, a melhor aqui em baixo não, é? não sei se houve alguma maior olha, é a melhor sim senhora ou não? não, não, não é <risos> mas gostávamos que fosse <risos> mas não é, portanto ainda tem aqui uma vela tem esta e esta ainda, ainda são maiorzinhas, mas depois da queda, de, de, depois desta queda, esta foi a melhor vela que nós tivemos até agora mas há aqui uma coisa que me está a preocupar, ou seja, portanto isto tudo aponta com fundos para cima mas eu ainda queria ver topos mais altos, queria ver topos mais altos, mas para já a vela semanal nem sequer fechou Ainda vamos nem, nem a meio do campeonato não é? Ainda estamos terça-feira Temos aqui Não, mas está fixe mesmo está, está muito bom até Não está ótimo Mas podia estar muito pior Portanto, acho que até está Até, até está bacana Temos aqui o diário Temos aqui o da deixa a ver aqui os, os, os indicadores e aí, Temos aqui uh, Três divergências de alta confirmadas Portanto, e de facto quando apareceu este sinal, ela, ela só subiu Tá bom mesmo. isto podia estar era muito pior acho que as pessoas não têm que acho que não têm que se queixar que isto até está muito bacana até está muito bacana, já subiu aqui 12 viram, a, 12 viram a 12 se nós formos ver aqui, quem estava à espera de um fundo mais fundo e não, e não comprou aqui o preço já subiu 21% Quanto é que é isto? Dá 23.85% O que não é nada mal Portanto, depois de cair 70% sobe 20% <risos> Então olha lá Sobe cento Desde o início Caiu 70% Agora subiu 20% Qual é a tragédia? <risos> não estou a perceber, meu mas pronto é pa olha espero que tenham gostado aqui deste bocadinho eu queria ver aqui também já agora a luna não, a luna não olha andam bué andam a fazer bué da vídeo sobre a luna meu primeiro faziam vídeos a dizer que ela tinha morrido que era uma porra que aquilo não servia para nada <risos> agora tá tudo tá tudo coisa com a luna mesmo deixa me ver aqui imã isto se um gajo fosse a seguir a opinião das pessoas Não tinha comprado nada lá em baixo Ora, 245% Olha, estás a ver Olha, não? Não, estás a brincar 2000 Não, é sério mesmo A luninha subiu Aqui desde o dia 8 de junho Até ao dia 19 de junho 2000 485%. e por mano e mais nenhum ativo fez isto podem ver mais nenhum fez isto meu Há aqui grande subida Olha, olhe já está a rasgar o canal este está a querer rasgar o canal para cima men o CRV hein? olha o CRV hein? está -se a se esticar é? olha só agora isto isto reverter e um gajo agora a começar a falar Olha este já está a entrar em bom marca de sozinho <risos> o mercado ainda está a tentar recuperar este já está a querer fazer aqui um já está a querer reverter <risos> mas por acaso é assim que elas começam agora era precisar isto ter continuação mas é aqui que as moedas andam, andam aqui na parte de cima da aqui da coisa não vai ver aqui o e só que muito rapidamente e tire um Está tudo igual. Estão a vir todos aqui à parte de cima da... Aqui da... Olha, este triângulo já não está tão inclinado para baixo. Já está a virar mais para cima. Daqui nada temos isto direitinho. Daqui nada temos isto direitinho. Exatamente, olha. Aqui nos 90 minutos, por exemplo. Já estamos em aqui a fazer aqui uns triângulos. Uns triângulos. Um, um canal ascendente meu. isto é muito bom e é este o cenário que nós vamos começar a ver provavelmente provavelmente tanto na minha análise que, que fiz ontem portanto a minha análise tem uma continuação não muda do dia para a noite mudam as tendências a análise continua portanto, tem um tem um seguimento não é não anda aqui tipo eu vejo aí gás Cada não é, é um livro de fazer o que quiser mas eu vejo aí canais e eles num dia dizem uma coisa, no outro dia dizem outra. Oh Amém, aquilo a mim faz-me impressão. É <risos> assim, uma tendência pode reverter-se e dizer, olha, agora rompemos, vamos começar a ver isto para baixo. Pá, tudo bem, meu. Aí, aí tudo bem, concordo. Os mercados têm mudanças, as pessoas têm que mudar os speech. Mas há uns que mudam muito radicalmente, né? tipo, hoje fazem uma análise, isto vai sumir... Isto deixa um bocadinho... Ah, isto vai descer... Pois tornam a voltar a... Pá, não tem uma... Vê-se que são pessoas que não têm uma... Uma cena certa, estás a ver? Daí que eu aconselho todas as pessoas... Aqui é que é mesmo um conselho... É cada um fazer a sua própria análise... Portanto, não... Não fiquem dependentes da minha análise... Não fiquem dependentes de nenhum youtuber... Convém é aprender... A fazer a... Um, a própria análise pá e é assim é como a gente vê os mercados estão a tentar recuperar estão não há não há como como negar aqui o mercado de cripto tá a tentar recuperar até porque quando as coisas ficam baratas a tendência é comprar resta ver se, se está uma confirmação tal como um canal qualquer nós é? a gente traçar agora aqui uma linha porque este canal aqui vai-se adaptando à medida que o preço sobe e desce e ele nunca rompe. Mas se vocês passarem aqui uma linha em cima e uma linha em baixo e desligarem o, o, desligarem o indicador, uh, o preço um dia, portanto não há nenhum canal que vá durar para sempre, seja a subir ou a descer, e um dia tudo é rompido para cima ou tudo é rompido para baixo, portanto não há nada que suba para sempre nem há nada que deixa para sempre portanto isto faz parte faz parte do jogo pá olha espero que vocês tenham aqui gostado aqui deste bocadinho eu adorei ali aquela notícia do Bitcoin a 12,5 milhões eu quando vi aquilo pensei what the fuck man mas pensei pensei assim, man, sim mas olha lá estão esses parolos todos andam aí a pôr andam aí a pôr no YouTube o Bitcoin vai até valores man, com gajo nem. E eu agora vou fazer um vídeo desses. Mas depois eu meti lá, eu tinha lá um ponto de interrogação. Isto é baseado numa notícia. E aquilo que nós vemos na net são gajos parolos mesmo com coisas baseadas em nada. Ah, porque eu acho, porque eu acho que, porque eu acho que eles acham. Estás a ver? Pá, isso para mim não chega. Uma cena tem que ter bases, tem que ter uma cena sólida um gajo quando fala numa coisa tem que reforçar aqui um com uma coisa qualquer não é chegar ali Ah eu acho que isto vai mas porquê meu? tens que demonstrar o porquê não é e eu, eu vi ali naquela notícia só achei relevante uh, porque eles falam ali sobre a grande impressão do do dólar americano e pronto olha espero que vocês tenham gostado aqui deste bocadinho uh, hoje foi mais tipo a base de notícias e, pá, cá estaremos quinta fora, mano. E... Fiquem é bem. Seguinte, Bitcoin perdeu suporte de 50 mil e caiu 40%. Atecoin sangra 50% e Gamecoin 80%. Só perdemos 5% com o Stoppe. Esperar o fundo entrar em BTC. Meu filho, já... É. A gente... Pra prometeu obter Bitcoin 100 mil dólares. Deixamos sem stop e fomos liquidados. Fecam só os tubarões em todas. As sardinhas podem passar da porra da sala. Vocês vão se fuder! Quebraram a banca, vão se fuder! Ensinei pra essas bolas todas de tênis Bata sempre, porra de sop! Eu devia ter deixado vocês todos na BR3. Devia estar vendendo sem nódia Não sabe voltar a estar, porra Seus vagabundos nunca vão virar baleia Nunca vão sentir o cheiro de uma Lamborghini nova Vou continuar andando de bosão! Mas aí a gente bota stop pra esse peta, depois ele sobe. Né? Eu vai! É esperar o de você, com minha caralha! É, filha. Eu sempre espero ele subir um pouco pra botar. Você fica dando desculpa, mas você quebrou minha barca Toda sardinha, louca! Eu podia ter tá torrado todos os meus enteros do bairro, mas não. Eu fico aqui nessa bosta, tentando ensinar essas mulas louca